Boa noite, queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua casa. É um prazer nós estarmos mais uma segunda aqui para compartilhar a palavra do Senhor e eu gostaria de convidá-lo agora a estar tirando um momento de oração junto comigo, pedindo que o Espírito Santo esteja dirigindo o nosso compartilhar, a nossa meditação nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, nós agradecemos o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, que se renovou nesse dia, ao nosso favor, nós te agradecemos porque tu não nos deixa sem orientação, sem direção, sem a tua palavra, porque as Tuas mãos estão sempre se inclinando para nós para nos resgatar, nos colocar em pé e nos fazer seguir em frente, Senhor. Obrigado por tanto amor e tanta misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, esteja preparado para receber Tua Palavra que tu possa agora, nesse momento, estar tocando, Senhor, cada um, Senhor, cada pessoa que vai assistir a essa ministração, que vai estar em comunhão conosco agora, que a tua graça seja sobre ela, que a tua virtude do Espírito seja sobre ela e a sua casa, que tu esteja, Senhor, trazendo vitórias, que tu esteja trazendo, Senhor, ao Pai, crescimento espiritual, que tu esteja fortalecendo a fé de cada um, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha ser, Senhor Espírito, e vida em nossas almas, nos restaurando. Tu, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação para quando estivermos compartilhando essa palavra, tu possa falar conosco e nós entendermos a intenção do Espírito, a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, então, para nós abrirmos no livro de Provérbios, no capítulo 4, vamos fazer uma leitura dos versículos 23 até o 27. E vamos meditar hoje sobre que o Senhor ele tem um pedido especial para nós. Né? Nós sempre perguntamos qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja de mim. O Senhor diz, eu quero o teu coração. Amém? O que o Senhor quer, o que Ele mais deseja, é o nosso coração. Todo o plano que Deus fez, que Deus projetou de resgate do homem para trazer o homem de volta para Ele, para nos trazer de volta para Ele, é para que Ele tenha o nosso coração. Por isso, uh, gostaria de que você lesse comigo aqui, Provérbios, capítulo 4, versículo 23 ao 27. Diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Gostaria também de ler Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Irmãos, quando o Senhor criou o homem, que Ele formou o homem lá no Éden, antes dele ter formado o homem, Ele criou todas as coisas, né, que seriam para a subsistência, para a provisão do homem. Então, todas as coisas foram criadas primeiro, depois o homem foi criado, e logo em seguida que ele foi criado, ele foi colocado diretamente em descanso, em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. Porque Deus enchia totalmente o interior do homem. Você consegue imaginar isso? Nada ocupava o coração do homem, nada ocupava esse templo, nada ocupava o vaso chamado homem, a não ser a presença de Deus. Todas as coisas externas estavam fora dele. Ele dominava todas essas coisas. Mas dentro dele era uma presença plena de Deus, que essa presença mantinha em ordem todo o funcionamento psicológico, espiritual e biológico do homem. Ou seja, tudo se mantinha em perfeita ordem pela própria presença de Deus. E ele dominava o jardim, porque ele era agora o portador dessa presença na terra. Era ele que carregava a presença de Deus. Então, ele transmitia uma imagem e uma semelhança do Altíssimo. E todas as coisas criadas ao olhar para esse homem, viam nele que ele não estava só. Ele carregava dentro dele uma autoridade, uma presença divina, que era o próprio Deus em constante comunhão com o homem enchendo totalmente Ele. Isso é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar com a nossa mente caída. É, o momento que a gente vai para a oração e que a gente está na presença do Senhor, que a gente sente essa presença, é maravilhoso. Agora, imagina isso constantemente, mantendo dentro de você a paz, mantendo dentro de você o equilíbrio, a bondade e todos os frutos de Deus ali todos os, os aspectos do caráter de Deus. É algo que o homem hoje ele ainda não consegue imaginar, mas é maravilhoso. Então, o homem foi criado para ser esse vaso que continha a presença do Senhor plenamente. Mas aí vem o pecado, vem pela desobediência, a escolha do homem, então, de viver uma vida separado de Deus. Ou seja, então agora o vaso ia para um lado, e Deus sairia de dentro desse templo que era o homem, né? A presença saiu, o templo ficou sozinho. E para agora satisfazer tudo que essa presença supria, porque o homem, perdendo a presença de Deus, ele perdeu a proteção, a provisão e o prazer. Agora para ele ter a provisão dessas necessidades, o que que ele fez? todas as coisas externas passaram a entrar e ocupar o trono que era de Deus no coração do homem. Então, o homem passou agora não mais a dominar as coisas, porque lhe faltava a presença de Deus para isso, mas o homem agora começou a trazer as coisas para suprir a falta da presença de Deus no seu coração. E isso nós podemos ver claramente até hoje, que os homens andam à procura, né? o, o, todo o homem caído, todo homem que ainda não é restaurado, todo homem ainda que não tem uma revelação plena de Deus, ele corre atrás das coisas criadas para satisfazer as suas necessidades. Ele quer proteção, ele quer prazer, ele quer provisão. E ele está buscando isso fora de Deus, ele está buscando nas coisas. Então ele se torna escravo das coisas. Escravo dos bens, escravo de relacionamentos, escravo de trabalho, escravo de momentos. Porque ele se perdeu em tudo isso e não percebe que só poderia sentir essa satisfação novamente com a volta da presença de Deus habitando ele plenamente. Plenamente. Então, para substituir a presença de Deus em si, irmãos, precisa o um mundo inteiro. O um mundo inteiro com entretenimento, com diversões, com todas as ideias que surgem, com toda a ciência, e o homem ainda continua insatisfeito. Porque este homem não foi criado para que as coisas externas suprissem ele. Mas ele foi criado para conter a presença de Deus. E que essa presença fosse toda a sua proteção, todo o seu prazer e toda a sua realização, né, a sua provisão. Ele não ia buscar coisas externas. Ele ia buscar, sim, uma intimidade interna. E é por isso que o Senhor vem quando Ele viu que todo o esforço de comunhão lá na velha aliança, através da lei, as pessoas queriam que através das oferendas, através de sacrifícios, Deus pudesse se aproximar deles. Mas o Senhor estava querendo dizer que essas coisas, coisas externas, sacrifícios externos, bens, qualquer presente que o homem queria dar para Deus, nada disso ia restaurar novamente essa presença de Deus dentro dele. Mas Deus, sim, tinha um presente para dar para o homem, que era o próprio Filho. Porque o evangelho que deve ser pregado a todo mundo, o evangelho que deve ser pregado a toda criatura, não é uma letra, é uma pessoa, é um ser, é uma pessoa triuna, é uma pessoa que se subdivide em três, pai, filho e Espírito Santo, dando uma notícia, uma boa notícia que o presente da salvação estava sendo dado ao homem para que esse homem pudesse retornar para Deus. E retornando para Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser portador da presença de Deus e carregar a presença de Deus por onde quer que ele andasse. Então, por isso que em toda palavra, o Senhor não pede para o homem, ah, me dá teus talentos, me dá o teu tempo, me dá... Dinheiro, me dá uh, um presente, um holocausto. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. E eu gostaria de olhar com os irmãos também, em 1 Samuel 16, versículo 7. Onde Samuel sai para ungir um rei, né? que Deus disse: Eu vou te mostrar um rei para você ungir, e ele olhava entre os filhos de Jessé qual é o que tinha a melhor aparência, e aí no versículo 7, Deus diz assim para Samuel: Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Esse versículo é muito rico, porque ele está dizendo aqui, que de quem você quer chamar a atenção? Qual é os olhos, qual é o olhar que você quer chamar para você? Se você quer e está com sede de buscar essa presença de Deus, você não vai estar preocupado com aparências externas, com coisas externas. Você vai estar preocupado em ajeitar, em santificar o teu coração para que Deus, olhando e sondando o teu coração, veja que ele tem fome de Deus, que ele é um coração quebrantado e compungido. E um coração quebrantado e compungido, o Senhor não desprezará. Então, nesse momento, nesse exato momento, Deus está olhando para o teu coração. E irmãos, vou dizer uma coisa. Todo o problema, toda a disputa, toda a guerra se dá no teu coração. Para onde ele está se inclinando? A quem ele pertence? Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Deus olha para a terra e procura corações sinceros, corações que estejam dispostos a se quebrantar na presença de Deus. Coração que esteja pedindo, como disse Davi, que assim como suspirava a corça pelas correntes das águas, assim ele suspirava pela presença de Deus novamente na, no, na sua vida. Que Deus o enchesse. Ele não estava pedindo uma experiência com a presença, ele estava pedindo um habitar da presença. Ele queria estar sempre na presença do Senhor. Por isso, no Salmo 51, quando ele se arrepende verdadeiramente do pecado que ele havia cometido, ele diz lá, Senhor, não retira de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Ele sabia que Todas as outras coisas, se ele perdesse, ele poderia sobreviver, ele poderia conquistar de novo, ele poderia passar por dificuldades, mas aquilo não tiraria a vida dele. Mas se ele perdesse a presença do Senhor, nada mais poderia solucionar os problemas dele. Ele não teria mais vida. Ele teria perdido tudo o que era de mais importante. E por que, que o Senhor está nos trazendo isso? né? Porque nessa caminhada, nesse engano, quando o homem se separa da presença de Deus, da vida de Deus, desse encher constante da presença de Deus, ele fica, como que eu vou dizer assim, obcecado por suprir as suas necessidades. Por ele achar assim, eu, não tenho, eu tenho que ter provisões, eu tenho que ter, uh, conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que possuir. Esse foi o coração uh, que foi gerado pelo conhecimento do bem e do mal, na desobediência pelo pecado. É um coração egoísta, é um coração que ele quer só possuir, ter, meu, minha, lucro, ganho. Isso é um, um, um vocabulário que representa né, a, uma antiga enfermidade do homem que foi causada pelo pecado lá no Éden. Então, o homem se tornou tão obcecado por essas coisas que ele não vê tempo para fazer esse caminho de arrependimento, esse caminho de volta para buscar a presença de Deus. O que, que ele pensa? Não, é mais fácil encontrar soluções para agora. Uh, me dá um remédio, me dá um, uma bebida, me dá uma diversão, me dá uma viagem, me dá dinheiro, me dá poder, me dá alguma coisa que alivie essa sensação agora, desconforto que eu tenho. Então, eles correm, correm, correm atrás dessas coisas. E quando não recebem, né, eles vão para a presença de Deus, pensando que Deus... Se os ama, vai dar as coisas para suprir eles, mas eles não vão para a presença de Deus para buscar o próprio Deus para supri-los. Você entende? Vou repetir aqui de novo. né? Pela fal... Pelo falso engano do suprimento das coisas, se cria uma falsa religião, um falso evangelho, de se buscar Deus para que esse Deus... né? Me supra com as coisas para que eu não tenha que buscar a presença de Deus, que é o grande suprimento de tudo da minha vida. Voltando à presença de Deus, volta a provisão, volta o prazer e volta a proteção. É por isso que diz Jesus é a solução. Aí ele ah, diz, mas isso é muito simplista. Isso é muito genérico. Eu sei que Jesus é a solução, mas eu preciso de dinheiro, preciso de casa, preciso pagar minhas contas. Mas se você só vai ter saúde, você vai ter trabalho, você vai ter tudo como lá no princípio. Deus criou tudo, criou o homem e criou, colocou o homem no descanso para ser cheio da presença de Deus. Então, o homem tinha domínio. E não agora as coisas criadas tendo domínio. Então, hoje, existe até um evangelho onde se invoca o Senhor para que a gente prospere, para a gente ter bastante dinheiro para não ter que voltar para a presença de Deus. Misericórdia, irmãos. Olha como a cabeça do homem ficou doida, né? perdeu o senso, perdeu o raciocínio. Em vez dele voltar o coração para buscar novamente ser aquele vaso cheio de Deus, ele inclina o coração para dizer, Deus, se tu é Deus, então tu vai me prosperar. Jacó já fez isso. né? Deus, tu será meu Deus se tu me abençoar na caminhada, se tu me der pão para comer, roupa para vestir. Eu lembro de, um, de, uma, de uma experiência que logo que eu comecei na vida missionária, nós saíamos, éramos enviados a algumas cidades para ministrar, e às vezes voltavam alguns missionários e eles diziam assim, nossa, eu, eu vi várias coisas assim no caminho, perigo de acidente, era trevas, era isso, então assim eu fui, fui combatendo o caminho inteiro, né? E eu ficava assim, né? Vendo que os companheiros falavam, meio apavorada e pensando: bah, a hora que eu for viajar, já sei, tenho que ir orando, né? Desde que entro no ônibus até sair. E eu lembro que eu entrei dentro do ônibus e eu comecei a orar, não conseguia relaxar, não conseguia ouvir Deus, eu só conseguia combater e orar, até que eu ouvi o Espírito Santo dizer assim: cala-te, cala-te, descansa. Eu não tenho como te usar. Estou estando agitada desse jeito. Eu disse, mas Deus, eles dizem que isso aqui está cheio de espírito maligno, querendo causar acidente, coisa, e o Senhor disse, o te, a tua garantia que esse ônibus vai chegar até o destino, com todos os que estão dentro, a tua garantia é que eu te enviei para pregar lá nessa noite. Então, o Senhor que estava querendo dizer: se eu te chamei para te enviar num lugar e a minha presença está indo contigo, a minha vontade vai se realizar e essa é a tua garantia, essa é a tua provisão, a tua proteção e deve ser o teu descanso. E ali eu descansei, irmãos. E em mim foi quebrada uma teoria, né? Uh, de, de, de um medo que não vinha do Espírito Santo, um temor que não era do Espírito Santo, porque as trevas não são maior do Senhor, é a luz que prevalece sobre as trevas. Então, se você estiver na caminhada e você quer saber se, se a sua caminhada ela vai ser positiva, pergunte, Deus me enviou, Deus quer que eu chegue lá, você chegará, porque é Deus que vai garantir isso. Se nasce no coração de Deus, se começa em Deus, terminará em Deus. Amém? Então é isso que o Senhor está dizendo. Por que, que tu me buscas, povo meu? Por que, que tu busca a minha presença? É porque você quer cumprir essa, esse mandamento de ser vaso, de ser aquele que leva a presença do Senhor por onde tu for? De ser aquele que leva a expressão da imagem e da semelhança? É esse evangelho que tu leva, um evangelho que é uma pessoa, é gente, é um relacionamento que você tem, e que você o conhece, você o carrega? Ou nós estamos uh, ainda criando deuses imaginários, uma religião imaginária, que esse Deus vai satisfazer todos os meus desejos, e que nunca vai me pedir para mudar em nada, porque se eu tiver algum pecado, ele me entende. Isso não é verdade, irmãos. E o Senhor está dizendo para nós, guarda o teu coração. Guarda o teu coração que é de lá que procedem as fontes da vida. Olha o que Ele diz, tudo que você semear no teu coração vai crescer, fonte de vida existe lá. Então semeia a palavra, semeia a presença de Deus, semeia o sopro do Espírito e vai nascer coisas do Espírito. Mas se eu semeio egoísmo, se eu semeio ira, se eu semeio raiva, se eu semeio frustração, vai nascer morte também. Porque dentro desse engano todo, né, de eu querer buscar um Deus que me supra as minhas necessidades, e de nenhum momento eu pensar, não, a minha necessidade é ter de volta a presença de Deus em minha vida. O que, que acontece? Daí as pessoas oram, oram, oram, oram, são frustradas às vezes. Né? Não, não tem a resposta, porque Deus não vai dar resposta para edificar o ego de ninguém. E aí vem o inimigo e começa a dizer, não adianta você orar. Por que, que você vai para a oração? Olha o que você está passando. Aonde está o teu Deus? Olha, olha o que, que adianta você ir lá? Essa palavra aí, o que, que adianta? Nada muda na tua vida. E nós esquecemos que tem uma força querendo usar o lugar que as fontes da vida estão para semear sementes malignas. Para que o nosso coração fique preparadinho para ouvir o que o anticristo tem para dizer e não o que o Cristo tem para nos falar. Olha o Salmo 53. Salmo Salmo 53 diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, o Senhor mostra através desse salmo que a corrupção né, do pecador ali, o Senhor olha do céu e vê se há quem está buscando a sua presença. Diz, ah, Deus não existe. Nós estamos vivenciando né, dias em que Deus está sendo cada vez mais separado dos lugares públicos, da sociedade, das escolas, da cultura, de todas as áreas da humanidade. Mas ele não pode ser separado do nosso coração, irmãos. Nós temos que vigiar, nós temos que guardar o nosso coração para que ele seja assim um jardim fechado e selado de Deus. Para que o nosso coração não seja um, uma lavoura para as trevas plantar. Doutrinas estranhas que nos afastem da presença de Deus. Dá uma olhada, pede como o salmista pediu lá no, cento, no, no Salmo 139 sonda meu coração, Senhor sonda, me conhece. Você entende por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele constantemente levava seu coração para a presença de Deus e dizia Deus, por que, que eu estou com essa intenção? O que tem por trás do meu coração? Por que tem amargura nele? Por que, que eu estou tendo prazer no mal? Eu não quero inclinar meu coração para esse lado. Senhor, livra o meu coração dá me um coração puro, Senhor, ele pedia. Porque Davi sabia que ali, no coração dele, era o lugar de encontro, era o lugar onde Deus queria estar, no centro do seu coração. E que nada mais poderia ocupar o centro do coração de Davi. Deus trabalhou em todos os grandes homens de Deus da Bíblia, né? em Abraão, por exemplo, Deus sabia que não tinha nada que Abraão colocasse na frente de Deus, até ter Isaac. Quando Isaac nasceu, o coração de Abraão foi tomado por Isaac. E Deus teve que fazer um trabalhar muito forte para conquistar aquele coração. Até que quando Abraão ofereceu Isaac a Deus, Deus disse, hoje eu sei que tu me serves verdadeiramente, que tu crê em mim, que eu sou o primeiro na tua vida. Então, houve dor, houve renúncia. Né? Houve três dias de Monte Moriá subindo até entregar o Isaac. Então, Deus olha para o nosso coração, irmãos, e vê tudo que está lá dentro disputando com Ele. O governo de Deus, a presença de Deus. E assim como Jesus entrou no templo e expulsou todos os cambistas, assim o Senhor vai expulsar todo o ídolo que concorre com a pessoa de Deus, com Deus no nosso coração. E é por isso que o Senhor diz que nesses últimos dias né, nós deveríamos vigiar e orar para guardar nosso coração, porque esses últimos dias a sociedade sofreria uma crise enorme de amor e de fé. De amor e de fé aonde a grande apostasia ia ser o, o, o, a, o grande anúncio que o anticristo estaria né, surgindo. Porque o amor se esfriaria, a maldade se multiplicaria. Quando é que a maldade se multiplica? Quando eu sou convencido que tem um Deus que não se importa de me dar coisas para suprimir a necessidade. Então eu digo, ah, não importa fazer o bem, não importa nada mesmo, vou viver de qualquer jeito. A Zaf diz isso no Salmo 73, que ele olhou para os perversos e disse assim, o ah, que, que adianta eu lavar minhas mãos aí na inocência, não pecar, lá os pecadores estão tendo tudo. né? Até que ele se voltou para o Espírito e percebeu que o tudo dos pecadores eram coisas, mas ele tinha a presença de Deus constantemente com ele. Era isso que Deus também queria revelar para o filho mais velho na parábola do filho pródigo. aonde ele diz, tudo o que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, meu filho. Desfruta estando na minha presença. Então, cuide o teu coração. Cuide as tuas broncas com Deus, né? Quem lutou com Deus e prosperou. Cuida se o teu coração não está querendo manter algo ali, né? Coração corrupto, ele mantém coisas dentro dele que competem, que diz até aqui Deus vem, daqui para cá não. Então, essa pessoa que coloca esse coração enganoso em primeiro lugar, ela tem tendência de fazer rituais, entregar coisas. Ela faz culto, ela, ela, ela, ela oferece uh, adoração. Mas ela não rende o coração. É isso que está lá em, em, no capítulo 1 de Isaías, onde o Senhor diz: Eu não suporto mais ajuntamento solene com iniquidade. Ou seja, eles subiam, eles iam para a presença de Deus, mas não havia um interesse que Deus conseguisse circuncidar o coração deles cortar tudo que competia com a presença de Deus no coração deles, tudo que fazia eles olharem para trás tudo que faria eles duvidarem de Deus, eles amarem o mal. E é por isso que o Senhor diz, numa sociedade que nós vamos ter uma crise incrível de apostasia, que é crise de amor e de fé. O Senhor diz, ah, por acaso, quando eu voltar, acharei ainda fé na terra? Né? E Ele também diz, o amor ele não se alegra com a maldade. E quando o coração ele se perverte, ele sai da presença de Deus e ele entra nesses egoísmos, ele começa a ter prazer com a maldade. E, esse, e essa, essa malignidade, esse processo, afasta o coração de Deus e deixa pronto para ser território, para doutrinas estranhas. Né? E é dessa forma que a gente olha lá em Apocalipse 2.20, que está escrito onde que diz assim, Uh, o senhor está à porta e bate. Vamos abrir lá. Apocalipse. É três vinte. Espírito Santo é zeloso. Isso não é 2,20, era 3,20. Bem, olha, vamos olhar, uh, ler junto, diz assim. Vamos ler o 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, eloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Se o Senhor está à porta batendo da minha casa, Ele está do lado de fora da minha casa. Ele está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu tomar meu lugar de honra. Deixa eu estar à mesa com você, aonde você tem a tua provisão, da onde sai o teu alimento, da onde sai o teu guiar. Quem guia o teu coração? Quem comanda o teu coração, as tuas emoções? É o amor ou é o ódio? É a humildade ou é o orgulho? É a presença de Cristo ou é o ego? Quem inclina teus corações? Para onde teus interesses vão? Aonde os teus olhos brilham? É isso que o Senhor está dizendo, arrepende-te. Eu trago disciplina que é para ajeitar o coração. Eu quero ocupar esse lugar, eu quero trazer ordem para todas as coisas e para mim trazer ordem eu preciso ocupar o centro do teu coração. A presença de Deus precisa voltar a ser plena dentro de nós. As coisas externas precisam ir para fora, desarraigar, vai doer. Né? desapegar de muitas coisas. Tem coisas que a gente é apegado. Mas só o que pode arrancar dos nossos corações esses ídolos, essas coisas que nós estamos apegados, que não nos deixam ser fiéis, irmãos, só à presença de Deus tem coisas que é só a presença de Deus, não adianta alguém falar, alguém instruir, alguém dizer. Você precisa ir buscar a presença do Senhor. É por isso que Ele diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É quando você diz, eu sei, Senhor, que nada nos céus, na terra, no universo pode trazer satisfação plena para mim, a não ser a tua presença de novo na minha vida. A tua presença reinando intensamente. Esse lugar aonde dói, esse lugar onde ainda você sofre, esse lugar onde você ainda é muito trabalhado, esse lugar onde você ainda recebe muita disciplina, é um lugar que está clamando para que você deixe que a presença do Senhor entre. E para isso, ele só está dizendo, te rende. Te renda na minha presença. Se renda na minha presença, deixa que eu faça todas as coisas por você. Mas eu não posso fazer nada quando você coloca algo, quando você coloca um ídolo no lugar. Aí nós somos entregues a esse ídolo. E como eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, eles não cheiram, eles não sentem, eles não têm vida... Eles não podem fazer nada, a não ser nos manter iludidos, enganados, né? e ainda culpando Deus. Né? Porque muitos dizem, se Deus existisse, por que, que tanta criança sofre? Por que, que tem tanta doença no mundo? Por que, que tem tanta pobreza? Por quê? Porque Deus foi afastado dos nossos corações por nós mesmos, pelo próprio homem. Deus foi afastado. Existem pessoas que dizem, não me fale a verdade, porque eu sei que se eu conhecer a verdade, eu vou ter que ser transformado. Então, ainda existem pessoas que têm prazer no mal e ainda estão felizes no mal, estão felizes no pecado, estão felizes longe de Deus. E tudo que vem como provações, como dificuldades, como disciplina para nós, é para que o nosso coração seja convertido ao Senhor. Vamos abrir lá no Salmo 51 para nós encerrarmos. Mas o Senhor continua batendo a porta e dizendo, me deixa eu entrar. Né? Batei e abri servosado, não é? Então ele também está dizendo, eu estou batendo, abre, para que eu possa entrar. E, a, e irmãos, é tão sutil que aos poucos a gente tira a palavra, que, né, porque diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. E lentamente a gente vai tirando a palavra e botando filosofias vãs. Né? Pensamentos bonitos, mas que não é a palavra. E a gente vai tirando a palavra. E a gente vai tirando a palavra. Quando a gente vê a palavra tá fora, nossa mente e nosso coração cheio de filosofias, que são aquelas vozes que falam milhares de coisas na nossa mente, mas que não trazem paz, que não trazem espírito e vida. E você percebe que você perdeu a voz. Você ficou calado por dentro. Você não consegue falar, você não consegue decidir. E assim como Paulo disse lá em Romanos 7, 18, ele diz, nem eu mesmo entendo o meu modo próprio de agir, porque nós expulsamos lentamente a palavra e colocamos teorias prontas, lentamente a palavra e pegamos filosofias prontas, lentamente vamos tirando, não, não, isso aqui, ó, não, deixa para lá, até nem entendo, a gente diz assim, até nem entendo. E nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que retornar à palavra, retornar à oração, retornar para buscar a presença de Deus, largar todas as coisas vãs, largar as buscas desnecessárias e ir buscar a única coisa que pode trazer a solução para as nossas vidas, a cura das nossas almas a cura na presença de Deus, a cura em estar na presença de Deus, irmãos, você sabe, eu, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo vão saber que muitas vezes você estava em casa dizendo, eu não vou no culto hoje, não vou no culto, não, estou cansado, e aí você levanta e decide sair de casa e vem no culto, e você senta e só de você entrar na igreja você já começa a sentir uma paz, você começa a sentir que a vida de Deus está já entrando em você e você nem sabe explicar, mas você diz, bah, eu que disse que não ia vir, acabei vindo. E foi tão bom, estou me sentindo bem. Mas Deus não quer só dar um alívio, Ele quer viver todos os dias da tua vida contigo. Né? Como diz, olha aqui o, o Salmo 51, ele diz assim, no versículo 11, no versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, que, olha isso, irmãos. Ele está dizendo, eu não quero sair da tua presença. Eu não posso perder o teu Espírito, porque eu perdendo essas coisas por causa do meu pecado, eu percebi que perdi o quê? A alegria da salvação. Eu perdi a alegria de ser salvo, eu perdi a visão, eu, eu nem sei porquê, eu queria ficar em casa, agora deu essa pandemia, muitos diziam: ah, hoje eu quero ir no culto, mas daí não tinha culto presencial. Muitos que quiseram voltar ou visitar, você, poxa, mas agora não tem culto presencial. Isso é uma ministração que Deus está dizendo. Desperta antes que as portas estejam fechadas e você não consiga mais entrar. Busque o Senhor enquanto dá tempo. Retorna para o Senhor enquanto a graça está à tua disposição, meu irmão. Vamos largar essas coisinhas, essas picuinhas, essas amarguras. Vamos entregar nosso coração à presença. Não vai ser por força que você vai lutar e vai vencer. Vai ser por rendição e entrega à presença de Deus. Porque a presença é o Espírito que faz todas as coisas. E ele diz ali, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário que eu queira me doar que eu queira estar, Senhor, no meio dos santos, porque isso estava sendo roubado de nós. Roubado de nós. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Qual é o grande problema? Que às vezes eu quero ensinar aos transgressores o caminho, mas eu não estou com o coração puro, eu estou sem a presença do Espírito e sem a alegria da salvação. E aí eu não faço um serviço, eu faço um desserviço para Deus. Porque eu prego uma coisa maravilhosa como se fosse uma coisa horrorosa. Pesada. Mas está pesado porque meu coração está mais inclinado para as coisas externas do que para buscar a presença de Deus. Do que para saber que se tem uma coisa que importa... Como, como o Senhor disse para Maria, uma coisa só importa, é buscar a minha presença. Se algo te move para a igreja, se algo te mover para a oração, se algo te move a buscar a palavra, seja para ter um encontro com a presença de Deus, seja para encontrar-se com Deus e para nessa presença você ser restaurado. Então, você que pode estar ouvindo essa palavra e você está afastado da comunhão, você está afastado de Deus, você está afastado das orações, você está afastado da palavra, como se você deixa eu dar um tempo. Vá hoje, irmão, hoje para o teu quarto e peça para Deus, Senhor, volta, volta para o meu coração. Antes de eu querer ensinar os transgressores quais, quais, quais são os caminhos retos, o que é está que certo, o que é está que errado? Antes de eu querer tirar a trave do olho do, do a, o cisco do olho do meu irmão, tira a trave que está no meu. Eu quero que tu volte para o meu coração. Eu quero sentir de novo a alegria da salvação. Eu quero ser restituído para que o dia que a voz do anticristo falar que fora, eu entenda que essa voz não é do meu pastor. Essa voz não é a voz de Cristo. Mas também quando a voz de Cristo falar ao meu coração, eu não terei dúvidas que é o Senhor e eu não temerei de cumprir com aquilo que Ele me fala. Então o Senhor não está querendo presentes, Ele quer o teu coração e o teu coração inteiro entregue, buscando assim como a corça suspira pelas águas, que o nosso coração suspira respire pela presença de Deus, para que nessa presença ele seja livre, como diz aqui no versículo 14, dos crimes de sangue. Livre né, de que a nossa boca não se abra, a não ser para manifestar os louvores de Deus. Porque ele diz, pois não te comprases em sacrifício, do contrário tu os daria, e não te agradas de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Gostaria, então, de convidar você a estar orando, estar incentivando, que a causa de você não ter muitas vezes a alegria, a vontade de buscar a palavra, a vontade de orar, a vontade de ouvir as coisas de Deus. A culpa não é do irmão, do pastor, do pai, da mãe, do falso profeta. A grande culpa, né, ou, ou a responsabilidade está em que nós botamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração. Outras expectativas, outros sonhos, outros ídolos. E nós precisamos que Ele volte a plenitude do nosso coração, ser a presença plena dentro de nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, para ouvir o bater na porta do nosso coração e estejamos dispostos a abrir essa porta. Que não venhamos mais a nos demorar, Senhor, mas possamos buscar de todo o coração e com todo o zelo a Tua presença a estar na tua presença, porque tudo aquilo que buscamos fora dela é vão, Senhor. Não é real, é ilusório e trará grande frustração para nós. Pai, em nome de Jesus, pela tua bondade que nos concede arrependimento, nos concede, Senhor, a graça de voltar aos teus caminhos, de vencer todas as tentações, Senhor. As tentações que nos fazem, Senhor, ficar longe de ti, longe da comunhão, de não confiar na tua palavra, de achar que nós temos soluções melhores, ideias melhores, ou de que nós somos melhores do que outras pessoas. Em nome de Jesus, nos concede a graça de voltarmos à tua presença, de estarmos aos teus pés e pela luz da tua presença, nós recobrarmos, Senhor, sabedoria, amor, paz, fé, confiança, perseverança, esperança, paciência e sermos fiéis de sermos portadores da tua presença aonde quer que andemos, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a Ti nosso coração e Te agradecemos pelo Teu infinito amor e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um e que você possa continuar acompanhando os cultos, as ministrações, a sala de oração que estará sendo transmitida online, que você esteja sempre com zelo nas ministrações. Amém?